Vande guru padad Bhakti Bindu Samanitam Sri chaitanya pravum bande nita anand dosavoditam si nand dayam gopi jano samayuktam binda vana manu haram van cha kalpataru veshke o titã não pavone, Namo Nama Mukankaroti vacha lang pangung lang hertigidem Yat ki patamahangabandi paramanandamadavam Brenda, we tulsi pade devi suktovatui Namo Nama Nara, youna naruncaiva noratoma Devim Swaraswati Vasam Tatu Jayo Mudir Shankirtane Kishna Katupadesh Gauri O Patrash Prakasone Cha Shadhanurak Guru Hokti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagodvarino Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadhuhum tethas padam siva virinchanutam saranyam bhita panutapal bhava diputam, bande mahapurusate charunar vindam yat padapallavanakachanda manichaaya visporiji toque me vi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadaadhar Sivasadi Gaurabhakta Bhaktabhinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadaadhar Sivasadi Gaurabhakta Bhaktabhinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Ram, Hare Hare <coughs> Ajanulambita kanaka budato sankirtanai kavitaro kamala yathakso vishambaru vijavaru jugadhar palo bande jagat priya karu Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama, Rama, Rama Hare Hare Namami Gangi Dupankajam Sura suroi rebandito di barupam Bhuktin chamuktin chadada sinityam Bhavan rupe nasada naranam Ganga taranga ramani kalapam Gauri nirantara vibushita bhagam narayuno priya manangu madapuharam varanasi purapati bhajavi sanatham bage sajushvabadane lakshmi jascha jasyasti de sambhi tvam nishingamaham bhaji hari krishna hari krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Yashashti bhaktir bhagavatiyakincha sarva gunai surah haro abhaktu shakuto mahad Manorathe no asoto, daboto. Jasas divaktira bhagavati akinchana. Sarabakuna istatrashama shati sura. Haru avakta shakuto mahadeguna. Manorathe no asoto, daboto. Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosamitakur Prabhupada no Paramahamsa Jagad Guru disse Estabelecer o acharan, alcançar o comportamento perfeito de Chaitanya Mahaprabhu é a qualidade de um pregador. Se nós podemos aceitar, reproduzir todas as qualidades e os comportamentos demonstrados por Sri Chaitanya Mahaprabhu, essa é a perfeita qualidade de um pregador. Um pregador não é aquele que decora a filosofia e vai sai por aí é, repetindo o que ele decorou. Prabhupada Bhaktisiddhanta diz se nós não conseguimos nos estabelecer no comportamento perfeito de Chaitanya Mahaprabhu, nós não podemos pregar. E se nós formos pregar com toda força, nós poderemos destruir a nós mesmos e aqueles para quem eu estou falando. Então, no Chaitanya Charitamrita, está escrito uma instrução muito clara sobre este ponto. Está escrito... O Mahaprabhu está dizendo, para instalar Bhakti, para pregar sobre Bhakti, é algo impossível se você não recebe toda a misericórdia de Krishna, se você vai desfrutar da misericórdia do Senhor Supremo, sim, aí você pode falar sobre Bhakti. Krishna Shakti significa Swarupa Shakti, uma forma, do, uma forma interna do Senhor, uma potência interna do Senhor que tem uma forma eterna. E essa Swarupa Shakti significa, significa Bhakti Shakti, ou seja, Bhakti Devi, a personificação de Bhakti. Sem Krishna Shakti, ninguém pode pregar. Se alguém for pregar, tal pessoa pode destruir a si mesma e destruir todos aqueles que se sentam para ouvi-lo. No vai Purana existe um verso que descreve as qualidades de um pregador perfeito. A palavra acharya significa aquele que tem acharan perfeito, comportamento perfeito. Aquele que segue todas as regras que ele mesmo eh, propaga. Em primeiro lugar, ele vai aplicar as mesmas regras na sua vida. Isso significa acharan. aquilo que está escrito nos vedas, aquilo que eu falo para o público, eu também faço. Eu faço isso ou não? Essa é a primeira pergunta. Se eu não estou fazendo, então estamos todos em perigo. Se eu estou fazendo, se eu aceitar todas as instruções do Shastra, Se eu for aplicar isso na minha própria vida, somente de depois disso eu vou obrigar outros a aceitar essa filosofia. Se um devoto estiver seguindo, se ele estiver conseguindo seguir, mas ele não estiver ajudando outros, outras pessoas a aceitar, então ele não é um acharya. ele não é o mestre que ensina através do próprio exemplo. Acharya é aquele que instala Bhakti no coração dos outros. Se você não segue, você não ensina, então você não é um Acharya. Então aquele que vai seguir todo o Vicha, toda a filosofia escrita nos manuscritos, na própria vida, ele precisa aplicar tudo na própria vida. Depois disso ele vai ajudar os demais. Os assim, chamados devotos, aqueles que estão interessados, as pessoas sinceras, ele tem que conseguir instalar Bhakti no coração de cada uma dessas pessoas. E onde quer que Mahaprabhu, ele vá instalar Bhakti, ele dizia, uh, não, está escrito no Chaitanya Bhagavata, no Chaitanya Charitamrita, que onde quer que Mahaprabhu fosse do Bangladesh, no sul da Índia, ele sempre fala do Sadhana Sadha Tattva e vai apontar para todos os benefícios espirituais que nós podemos alcançar através do canto dos santos nomes do Nama Sankirtana onde quer que, é que vai? ele esclarece esse ponto a importância do Sadhana Sadha Tattva se você não esclarecer, se você não tiver fé nos santos nomes, quem eu posso guiar? Como eu posso te ajudar se você não tem essa fé? Se eu não tiver essa fé, como eu posso te ajudar? É por isso que nós não recebemos uma resposta do Senhor Supremo, porque nós não temos fé no Senhor Supremo. É por isso que nós não recebemos misericórdia. Nós não recebemos misericórdia simplesmente porque nós não temos fé no Senhor por cento, mas talvez tenhamos cinquenta por cento, setenta por cento. Mas ainda nós estamos prontos para depender totalmente do Senhor Supremo. Essa é uma demonstração da fé. Nós temos que depender totalmente da misericórdia do Senhor Supremo. Isso prova que nós chegamos numa fé de cem por cento. Muitos daqueles que estão na posição de sannyasi, ou que foram eleitos a tiaras, eles também não dependem às vezes. E, às vezes eles falam sobre isso, mas quem é que realmente Depende totalmente da misericórdia do Senhor. Mahaprabhu vai nos mostrar. No Bengali, kata, no, Bengali no Harikata, que Maharaj está dando em bengalês, ele estava discutindo isso. Então, Kavi Karnapur, o filho de Shivanand Sen, ele escreve um livro dessa desse tamanho. Ele diz o humor, o comportamento de Mahaprabhu, os sentimentos de Mahaprabhu, como são. Depois de ele tomar sannyasi, ele se vai. Agora alguém pode perguntar, onde você está, o que você vai fazer? Mahaprabhu vai dizer, eu vou pular dentro do oceano, do oceano de Krishna. Daqui, daquele que tem todo o êxtase espiritual, o Senhor Supremo Sri Krishna. Eu vou pular dentro do oceano do êxtase espiritual. Eu vou pular dentro de Shamarasa. do êxtase que chama hein? Krishna chama Sundara distribui. Eu não vou pensar no que vai acontecer na matéria, o que não vai acontecer na matéria. Eu vou mergulhar dentro desse oceano. No oceano da raça de Krishna chama Sundara. Shamaras. Eu não vou pensar no meu futuro. Onde quer que essa corrente me levar, eu irei. Mahaprabhu vai dizer. Mahaprabhu vai nos ensinar. Que ninguém quer obedecer o significado de tomar sannyasi. O significado. Submite, que significa submeter a si mesmo nos pés de lótus de Krishna. Você se submete ao Guru no momento da diksha. Seu corpo, sua mente, sua, sua fala, Todos os seus pertences, tudo você dá para Krishna, isso significa Sanyas. Mas ninguém segue isso. A Prabhu fala dessa maneira. Então quem é aquele que vai aplicar esse acharan perfeito? e vai ensinar isso para os demais, esse é o Acharya, pois esse é o, o dever do Acharya. O Acharya não fica indiferente em relação à pregação. Por isso, nós sabemos que todo Shastra vai dizer a mesma coisa que Mahaprabhu disse. Sem alcançar Krishna Shakti, Você não pode pregar sem receber a energia de Krishna, a bênção de Krishna. Então nós começamos a aula com um verso muito importante de Shri das Babaji Maharaj. Quem tem esse tipo de Akinchena bhakti? Quem possui esse Akinchena bhakti? O que significa a Kintjana Bhakti? Nirguna Bhakti, ou seja, uma Bhakti sem influência das gunas materiais. Nirguna Bhakti significa que não existe influência de ignorância, paixão e bondade. As qualidades materiais não vão influenciar o comportamento de tal pessoa, de quem alcança esse nível. Quando alguém vai demonstrar esse tipo de Akinjana Bhakti, tenha certeza que todos os semideuses no céu vão apoiar tal pessoa. Todos os semideuses vão nos ajudar quando alcançamos este nível. E aqueles que não são devotos, aqueles que não têm Bhakti, você não pode esperar boas qualidades deles. Aqueles que não têm devoção, que são materialistas, você não pode esperar boas qualidades neles. Se eles tiverem boas qualidades, eles têm qualida boas qualidades materiais, não qualidades transcendentais. Qualidades imateriais. Nós não podemos comparar as qualidades a do não, não materiais do Guru e dos Vaishnavas, com a qualidade dos homens materiais, com os materialistas. Porque não existe nem possibilidade de comparar algo que seja transcendental. Você não pode esperar algo transcendental nem materialista. Então uma coisa muito importante no Bhagavatam, Bhagavata, Krishna diz a Udhava, quando Maharaj diz Mahapurana, ele está falando do Bhagavatam. Então, todos os semideuses, no início, eles vão ficar contra você eles podem criar problemas para você, para que você não consiga fazer Bhakti. Eles vêm na forma de diferentes broken, ilusões, própria, diferente maya, de diferentes na forma santos, 마음os, wife, uh, de Name, Love, dhavys, puja pratista, de luxúria, de de uh, fortuna e fama espiritual. Eles vão tentar fazer você cair. O so Dava, aqueles que tomam a ordem renunciada, primeiro tem que enfrentar os semideuses, os obstáculos que são lançados pelos semideuses, eles criam tais problemas que não será possível para você seguir o Haribhajana, adorar Krishna de maneira apropriada, mas depois quando eles descobrem que você tem um amor tremendo aos pés de lotos do Guru, que você tem um amor infinito aos pés de lotos do Guru. Quando você vai pensar, Gurudeva é minha, meu coração e minha alma. Com esse humor, Gurudev é meu coração e minha alma. Nesse caso, se quando você pensa que o Guru não é diferente do Senhor Supremo, Gurudev é meu coração. Quando você realiza isso, todos os problemas acabam. Todos os problemas acabam. Evan Guru Prasaniko Bhaktya Vidya Kutareno Site no Diro Vibhishya Jiva Sayamayam Apravato Sangrishya Atmanamatu Teyas. Esse é o verso final. Esse trecho. O Krishna vai dizer que no começo todos os semideuses ficam contra você. Tome cuidado. Na Parikrama também. Aqueles que não fazem o parikrama na, na, sob a guia de um perfeito devoto puro, eles também terão problemas ao fazer parikrama. Aqueles que não são devotos do Senhor Supremo, você não pode esperar boas qualidades espirituais neles. E o que também pode acontecer é que você pode estar fazendo bhajana, você não alcança sucesso no bhajana. Mesmo assim, você pode é, erroneamente achar defeitos no guru. Quando você está fazendo bhajana, você pode achar defeitos no guru. Você pode achar, ah, essa qualidade não está no meu guru, meu guru é muito pesado, ele fala muito de maneira dura, ele não é misericordioso, ele não é doce. Você pode pensar isso. Você pode pensar, o guru Devo é muito bravo, ele está cheio de ira, os voshinavas não têm ira. Ou você pode pensar, ó oh, aquele outro sado aqui é bom, ele é muito é misericordioso, ele sempre me dá prachada, ele é muito compassivo comigo. O que nós queremos dizer com isso de Shambhaba? Que qualquer qualidade que você tem em você é uma qualidade material. Você não pode procurar. Se você tiver é, defeitos, você vai ver defeitos no Guru. Você pensa que o Guru não tem misericórdia, ah, ele não tem doçura, ele não tem compaixão. Mas você está, você está cego, você não está vendo onde está a compaixão. Você está cego, você não está vendo a compaixão. Essa qualidade é necessária. Essas qualidades têm que estar no Vaishnava. Se você as vê ou não as vê, é um problema seu, uma questão sua. Talvez o seu, o seu, o seu samskara, o seu humor interno, as suas emoções, vocês não descobrem as qualidades. Você vê algumas qualidades no Guru que são favoráveis a você. A Essas você reconhece. Ah, você gosta das qualidades, ah, isso aqui é bom porque ele... É, é, é, eu gosto desse tipo de, de, de comportamento. Mas se você vai se apoiar na sua mente, você vai enxergar qualidades materiais no Guru, você não vai ver as qualidades transcendentais nele. Mas isso não significa que ele não tenha tais qualidades. Essa é a sua mente que projeta nele algo. Alguns Vaishnavas não parecem ser doces, mas eles são doces por dentro, como Bhakti Pragna Kishagosemaraj. Ele era muito duro. Se você não consegue enxergar a doçura do Vaishnava, não significa que ele não seja doce. Esse é um grande problema. Isso cria um obstáculo para as almas condicionadas. Está escrito no Chaitanya Charitamrita. Quando uma vez um fantasma, ele toma a sua mente, talvez se a sua consciência estiver alta, o gosto não pega você, o gosto pega aqueles, os, os fantasmas possuem a mente daqueles, eles vão observar, eles vão dizer qual é o degrau da consciência desse ou da consciência daquele. Se ele vê que a sua pureza e a sua consciência estão elevadas sem consciência não tem pureza, sem pureza não tem consciência. Quando um fantasma descobre que seu acharan está abaixo, que seu nível de consciência está baixo, então ele entra dentro de você. Se sua consciência é elevada, o fantasma não pode entrar, dominar sua mente. O fantasma entra no seu coração e ele cobra a sua consciência. Vamos supor que você tenha um determinado porcentagem de consciência. Então, o fantasma consegue cobrir isso. Ele brinca com o seu corpo. Os fantasmas sempre fazem isso. Eles podem entrar no seu corpo sem você perceber e cobrir seu conhecimento. E o fantasma vai usar seu corpo como se ele fosse você. Isso acontece. Isso acontece com centenas de pessoas em Vrindavan aqui. Eu tenho experiências práticas em relação a isso, de Shambhava. Fantasmas são perigosos. Uma vez um fantasma me desafiou de Shambhava. falei, o que é que você queira fazer, faça. Eu respondi, de Shambhava. Da mesma maneira, Shira Krishnadas Kaviraj Goswami vai dizer, esse tipo de Maya. Todos nós estamos pegando os fantasmas. Você pode acreditar ou não, realizar ou não? Todo mundo. O Mayadevi cobra a sua consciência e você não vê isso acontecendo. E você age de uma maneira caprichosa e você não segue o Guru's Vaishnavas. Você não consegue. Porque os fantasmas guiam você do caminho errado. O Maya é capaz de fazer isso. Está é escrito no Chitânia, Como um fantasma que entra dentro do corpo de um homem. Quando o fantasma, na mesma maneira, Maya Devi te controla através disso. Ela também pode te controlar sem o fantasma, ela pode controlar você diretamente também. E você conclui coisas erradas, faz coisas erradas. A bruxa da ilusão, a feiticeira da ilusão, Pisati é feiticeira. É muito difícil se liberar de maya. Nós falamos disso de manhã. Sempre um certo nível de maya pode cobrir a sua consciência. Você pode sentir um amor pelo seu... Com a sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos. Maya puxa você de diferentes ângulos. Ela puxa você desse lado, daquele lado. Onde você vai? Maya Devi de diferentes ângulos puxa você, te coloca em problema. Dessa maneira, o Haribajan é muito difícil de ser feito. É quase impossível. Por conta de Maya. Então, hoje eu tiro o bhavtiti de Shilabhakti Vedanta Vamana, o seu Maharaj. Se nós falarmos do parikrama de Vrindavana, falar sobre os passatempos de Vamana Maharaj, não é menos do que falar do parikrama de Vrindavana. Eu quero tocar um ponto que você realiza em a personalidade desse grande Vaishnava. Ele veio para o a Prabhupada Bhaktivedanta quando ele era muito pequenininho. Ele tinha sete ou oito anos de idade. E ele se sentava lá e carregava a ordem do Guru dos Vaishnavas. A gente às vezes pensa, se eu seguir a ordem do Guru dos Vaishnavas não é possível. Eles dão ordens diferentes, difíceis. Melhor eu fico do meu jeito, eu fico aqui no templo, como um pouco de prachada, faço um pouco de seva e levo a minha vida. Mas dessa maneira o sucesso espiritual não alcança. Você não pode alcançar. Ele era um menino quando ele foi lá. Ele foi admitido no Bhaktivinoda Instituto. Ele ia na escola ali. Qualquer aula que o professor dava, ele capturava, memorizava imediatamente. No templo, eles não lia as aulas. Às vezes, ele só fazia seva no templo. Às vezes ele escrevia alguma coisinha, mas ele ficava mais na parte do tempo, cantando é. Harinama no templo, fazendo Seva. Ele fazia a lição na escola. Que memória que ele tinha! Ele conseguia entender Paramarthi Shiksha, Parama Arte, tesouro eterno, Super Param Arta, riqueza. Ele aprendia sobre a riqueza transcendental e as coisas materiais. Nós não podemos descrever em duas ou três linhas a nugatya de Bhaktivedanta Vamana Maharaj. Ele tinha uma nugatya plena. Total, absoluta. Nós vamos medir um ponto quando nós vemos que um Vaishnava é muito poderoso e outro Vaishnava é menos poderoso. Como é possível? Nós vemos que um Vaishnava é muito poderoso e que um outro Vaishnava, às vezes, é irmão espiritual, mas não é tão poderoso. Por quê? Porque existe uma, uma diferença no humor da rendição, a é rendição. Se você for analisar esses devotos, aquele que é menos poderoso, ele não tem a a perfeita. Todo poder vem, se você acredita ou não, isso, vem, isso é uma escolha tua, você pode acreditar ou não. Mas eu realizei, eu vi, diz Shambhava, pela, pela bênção de Shantagosan Maharaj, Sagara Maharaj, Bhaktibala Bhatir Tha Goswami Maharaj, Bhaktivigyana Bharati Maharaj, Shila Gurudeva, ah, pela bênção de todos eles, eu me senti inspirado. E percebi que se há falta de anugatya, se há falta de rendição, se tem alguma duplicidade, algum interesse escondido, você não alcança o poder espiritual. Bhaktivigyana Bharati Maharaj, Shila Gurudeva costumava dizer isso. A vida inteira ele fazia guru seva e é assim que você alcança a realização e poder espiritual. Mas as pessoas pensam que é memorializar as coisas e sair dando harikata. Anugatya, a rendição, é algo secreto. Anugatya significa... Não é uma anugatya mecânica, é algo verdadeiro. Anugatya significa que você está interessado em encontrar o interesse absoluto do Vaishnava. Como diz este Kirtan, eu vou submeter tudo, até meu corpo, tudo os pés de lotos do Vaishnava. Eu sou como seu cachorro Prabhu, eu vou submeter a mim tudo o que eu tenho com todos os meus pertences aos seus pés de lótus, por favor, saiba que você é o meu Prabhu e eu sou seu cachorro, o Sevaka ele vai buscar o interesse absoluto do Guru, do Guru Varga do Senhor Supremo não tem que ter nenhum interesse pessoal, nem o cheiro de um interesse pessoal. Eu posso lhe dar uns dois exemplos para que você realize como é possível que tipo de exemplo existe neste... A que tipo de mágica existe na misericórdia do Guru. Se tiver, se, se, se tratar de falsa Guru Kripa, mais cedo, mais tarde, as pessoas vão, ser, vão parar de avançar. Mas se você tiver misericórdia verdadeira, você vai sentir fogo no seu coração. Você conhece o, o exemplo de Kureish, o discípulo de Ramanuj Acharya. Ele queria dar o corpo para o Guru, ele estava pronto para morrer pelo Guru. O Bhakti Pragyana Maharaj, ele quis dar a vida para Bhakti Prabhupada. Hum. Ele protegeu Prabhupada Bhaksidanta e se vestiu com as roupas de Prabhupada. E foi, na, foi à frente para enfrentar as pessoas que queriam linchar Prabhupada. Da mesma maneira, Kureisha tomou, vestiu a roupa de Ramanuj e disse, Seu Ramanuj o que você quiser falar, fale. Eles, tentaram, eles arrancaram os olhos de Kureisha. Mas, mesmo assim, ele continuou sendo o discípulo perfeito. Ele é a personificação do serviço ao Guru perfeito. Como Bhakti Pragyana Kesha Gusse Maharaj, pelo Guru eu posso morrer. Eu posso dar um ou dois exemplos para mostrar, para mostrar para você a magia, a força da misericórdia do Guru, de Guru Kripa. Ramanujacara e seu irmão espiritual. Eu esqueci o nome. Ambos serviam o Guru. Ramanujacara um dos seus irmãos espirituais. Eu esqueci o nome dele agora. Eu sempre falo de Shambaba. Ambos serviam o Guru. Um dia, é um passatempo isso. Ramanujacara observa meu irmão espiritual Ele vai fazer a cama do Guru Ele vai fazer a cama a Cama de do Guru dormia Depois que ele fazia a cama Esse discípulo Esse irmão espiritual de Ramanuja Ele deitava na cama ele fazia a cama, pois ele rolava na cama, ficava dois ou, três menina, dois ou três minutos e saía. E dizia: Gurudeva, por favor, vá dormir. Miriam assistia isso e falou: que estranho, que tolo. Você não pode tocar a cama do guru. Você pode arrumar a cama, mas você não pode deitar ali. Você não pode se colocar no lugar do guru. É ofensivo. Então, Ramanujacharya um dia... Então, naquela época, Ramanuj era um jovem menino. Ele fala com o Guru Gurudeva, todos os dias. Esse, esse meu irmão espiritual, esse seu Seva, Que ele faz sua cama. Depois ele rola na sua cama, ele deita na sua cama. Ele rola daqui para lá, de lá para cá e sai. O Gurudeva chamou. O oh, que aconteceu, Gurudeva? Ele veio. Você faz a minha cama, né? Sim, eu faço a cama. Você dorme na minha cama? Sim. Você não sabe que é ofensivo? É uma grande ofensa. Você não sabe? Gurudeva, eu sei, por que você faz isso? Se eu for para o inferno, não importa, mas eu faço a cama de um jeito para ver se ela está macia e bem feita. Às vezes pode ter algum, alguma pedrinha. Então, eu rolo de um lado do outro para checar se está tudo gostoso. E Gurudeva ficou muito feliz. Manuja? estava fazendo esse passatempo, ele, ele é uma expressão de, de Lakshman. Por exemplo, no caso de Govinda, Govinda, passa por cima de Mahaprabhu e volta. E não volta, né? Ele massageia a perna de Mahaprabhu e Mahaprabhu, e Mahaprabhu fala, ei! Você não vai tomar prachada? Por que você está sentado aí? E Govinda responde, porque como que eu posso ir? Você está dormindo? Como que você veio aqui? Como que você entrou aqui? Do mesmo jeito você pode sair. Govinda não responde. Por quê? Porque eu vou tomar prachada? Esse é o meu interesse. Mas ele entrou no quarto de Mahaprabhu para massagear os pés de de Mahaprabhu? Esse é o interesse do absoluto. Então, se eu for massagear os pés de lote do Senhor, eu posso até ir para o inferno, por prazer do Senhor. Ramanujacharya, ele vai receber um mantra especial. O Guru dele disse, esse mantra você não pode pronunciar para ninguém. E depois de receber esse mantra, ele foi na frente de um monte de gente, de 70, 80 pessoas, ele disse o mantra abertamente. O Guru ficou sabendo, ficou bravo. Você violou minha instrução, eu falei para você não dar esse mantra. Você pode ir para o inferno. A Manu de fala. Eu sou uma criatura minúscula, Deva. Se eu for para o inferno, qual é o problema? Se eu me sacrificar minha vida para o benefício dessas 77 pessoas aqui, eles forem liberados para eu, por ter recebido esse mantra, qual é o problema de eu ir para o inferno, Gurudeva? E Gurudeva percebeu o coração imenso de Ramanujacharya e ficou muito feliz. Da mesma maneira, Prabhupada queria dizer que para a perfeita pregação de Chaitanya Vani, eu estou pronto para descer para qualquer nível. As pessoas podem me criticar, podem me atacar, mas eu não me importo. Para a perfeita pregação de Chaitanya Vanya, eu estou pronto para ir para o inferno. Esse é o humor. O que é o Guru Seva? Mas a gente não quer dar nada. A gente não quer dar o coração, não quer dar a mente, não quer dar nada. Nossa, nosso corpo, nossa mente, tudo que a gente tem, a gente quer guardar. Como é que a gente vai obter Krishna assim? É possível? Se você não pudesse entregar totalmente a Krishna, Krishna não vai responder. Outro exemplo. Um discípulo de Shankaracharya. Não estou falando de um Vaishnava. Shankaracharya, na verdade, é um Vaishnava, mas ele vai pregar Mayavadi. E ele escreve muitas coisas. Ele vai, inclusive, escrever este lindo bhajana, bhajan Govinda. Cante os nomes de Govinda. Vajugovindam, Vajugovindam, Govindam, Vajo Muramate, Santraptesanite, Kale, Naina Hirakshati, Dun Kriya Karani, Sanskrit bekaran. Sanskrit Gramar. Então, a gramática é do sânscrito, a sanscrito, gramática sânscrita, não pode me salvar. Só Govinda pode me salvar. Ele diz, Shankaracharya, escreve isso. Todo mundo pensa que Shankaracharya é um Mayavadi. Ele foi forçado a pregar Mayavadismo. Mas ele mais pessoalmente era um Mayavadi. Era um Vaishnava? Ele pregava o Mayavadismo. Está escrito Shankaraha? Shaksha Shankaracharya. Ah, que ele é uma energia de Shiva. Shakti, sha. Esse Sankaracharya dava aulas. A gente não pode falar Harikatha. Porque ele está dando uma de Siddhanta, não. Não posso chamar de Harikatha. Eu sou muito particular ao usar as palavras. Ele estava dando uma aula. Sankaracharya estava dando uma aula todos os dias de manhã. Pad pad -pad. O, o servo principal foi para a montanha. Ele foi, numa fonte, lavar as roupas do Guru. Ele foi lavar as roupas do Guru. Todos os discípulos de Shankaracharya estavam sentados. E o Guru não começava a falar. Todos os devotos diziam, Gurude, você pode começar a falar. Por favor, comece. Está sentado e não fala. Quem que você está esperando? O Guru Deva fala, deixa que Padapada Pada venha. Sankaracharya disse, Padapada foi lavar roupa? Vamos esperar ele chegar. Aí eu começo. Padapada Pada é um inútil. Ele é analfabeta. Um o que, que você vai. Você vai falar do Vedanta? Por favor, ele não precisa ficar escutando. Ele é um tolo, ele é um iletrado. Ele vai ficar ou não vai ficar? Sankaracharya não diz nada. Sankaracharya não responde porque ele sabe que eles têm falso ego. Ele quis manifestar um poder em Padapada. Padapada Pada está lá limpando as roupas. Ele vem recitando o Vedanta. E ele repete toda a aula que. O que Shankaracharya deu ontem. Ele vem recitando o Vedanta Sutra como num vento. E quando eles vêm, eles escutam. Ele está pronunciando o Vedanta e todas as interpretações do Guru. E todo mundo fica surpreso. Pada, pada, a gente achava que ele era analfabeta? Como é que ele sabe o Vedanta de cor? Ah, porque o Guru Amava esse discípulo, ele servia com toda humildade. O que, que o sevaka do guru não, não pode fazer? O servo puro do Sadhguru pode fazer qualquer coisa, ele pode conquistar o mundo inteiro. Você pode pensar que não seja possível, mas é possível. Então, dessa maneira, sobre a guia do guru do Vaishnava. Nós precisamos considerar um ponto inicial. Então, se você desenvolve Sambandhagyan, concepção em relação à sua conexão direta com Krishna, você tem que desenvolver Sambandhagyan. Se você fizer o parikrama, e Sambandhagyan se manifestar, se você tomou diksha e se submeteu, Sambandhagyan vai te ajudar a realizar tudo se você vai para diferentes lugares no Parikrama. Sambandagyan, conhecimento da sua relação com Krishna, que te ajuda? E Bhaktivedanta Takara descreve essa sambandagyan dessa maneira. Depois de realizar a minha relação com o Guru Bhagavan, com Maya, com tudo, qual é a minha relação com tudo que existe? Se eu desenvolvo isso e realizo isso, isso é o que vai me ajudar a fazer o parikrama. Aí sim você pode ir nas diferentes florestas de Vrindavana e desfrutar plenamente. Caso contrário, você vai achar ruim. Ai, quanto sol, não tem prachada. Entendeu? Ai, estou cansado. Aí você acha que tem problemas. Nós temos que nos preparar para fazer o parikrama. Você não pode fazer... Com é essa preparação, entender que sozinho você não alcança, que a sua mente material não alcança. Então, Shambhava ficou uma noite ali no Bhuteshara, nesse templo. Então, depois disso, muito cedo de manhã, lá pelas 4, 4 e meia, então, eu ficava ali nesse templo, nesse lado, atravessando a rua. Eu ficava aqui, de manhã, eu corria para o templo de Buteja Ramahadeva. No um dia anterior, eu já tinha feito puja. Então, eu fui, prestei reverências, ofereci água e falei, Baba, falei para o Sr. Shiva, eu vou sair para o Parikrama, por favor, deixa eu ir. Eu pedi permissão de Nandi Maharaj que é o carregador do Sr. Shiva, que está na forma de um boi, de um touro. Então de lá você pode ir até Madhuvani. você precisa de um guia, caso contrário você não vai conseguir ir lá. Você precisa atravessar talvez 10 quilômetros. Se você não sabe qual é a, a, a, a o caminho, você pode se perder por 12 quilômetros. Qual é o caminho que eu tenho que ir, por qual lugar passar? Como eu preciso fazer? Você precisa primeiro esclarecer tudo isso. Então, em primeiro lugar, precisamos pedir permissão a Bhuteshwar Mahadeva. Eu vou em silêncio. A especialidade do Parikrama, se eu posso cantar os santos nomes, ok. Sankirtana, ok. Mas conversa material é proibida. A maioria das pessoas, 100%, 99,999% 99, 99 das pessoas, eles fazem parikrama. Até mais que isso. Todos eles conversam sobre qualquer coisa, sobre coisas materiais e fazem parikrama. Você pode ir e ver. Todo mundo faz isso. Estão desfrutando e conversando com o um amigo, com a mãe e fazendo parikrama. Essa não é a regra do parikrama. Parikrama significa que você tem que concentrar sua mente nos pés de loto do dama de Nityananda, Balarama é o dama. Se você está falando besteira, você não consegue receber bênção do parikrama. O um parikrama é tão poderoso, eu sei, um fogo nasce dentro do nosso coração quando você faz o parikrama de maneira perfeita. Você tem que seguir regras e regulações. Não é uma coisa arbitrária, de acordo com o seu desejo, não é assim. Então, você tem que completar Se o seu Harinama ao fazer o parikrama. O que, que eu faço? Essa é a minha danda. Essa danda fez tantos parikramas comigo. Essa danda é minha testemunha. A danda o pote de água e um pano nas costas. Roupas rasgadas, eu ponho dentro da mala, invoco em uma tala, um pratinho para tomar prachada. Só isso que eu levo, eu não levo nada mais, uma gamcha, uma na cabeça, como esse turbante e eu vou, concentração plena. E no caminho inteiro você tem que pensar nos And pés de lotes do Guru Pada Padma, de Nityananda Prabhu, Prabhupada Pada Thakur. Eles podem te ajudar a fazer o Dhamma Parikrama, para receber misericórdia. Você tem que caminhar longa distância, mínimo 10, 12 quilômetros a pé. Está cheio de pedra no caminho. Você não deve ir com, com um chinelo. Se você for de chapato, de, de, de sandália, seu parikrama é inútil. Porque a, a, a, a estrada é feita de pedrinha, mas você tem que caminhar, lá, caminhar ali com toda a paciência. O parikrama né, ajuda você a desenvolver sua paciência, o seu poder de resistência. Então, muito tempo atrás, de Shambhava, quando, quando ele era menino, ele era <risos> jogar futebol, eu jogar futebol na chuva, no frio, no calor, e eu fiquei forte. Hoje e eu faço parikrama. Isso é muito bom. Então, finalmente você vai para Mehali. A gente chama lá de Madhuban, mas eles chamam lá de Mehali. Você tem que entender por quê. Falando de Amadovan, ele fala, ó, oh, vai para lá, é outro lugar. A gente tem que saber dois os nomes, os nomes dos Vrajavassas e os nomes que, que oficiais. Tudo isso a gente tem que esclarecer. Então, no curso do Parikrama, você pode ir ao lugar no qual o Guru Maharaj fazia bhajana por seis meses. Por seis meses, Druva Maharaj cantou os santos nomes, ele não Guru Maharaj, Druva Maharaj. Druva ali, em seis meses cantando os santos nomes, encontrou o Senhor ah, Supremo, que tremendo bhajana ele fez, que bhajana fantástico, às vezes, se a gente conseguir Deus em seis vidas, está muito bom já, é fácil, seis vidas só, mas seis meses, como é possível, Druva Maharaj conseguiu em seis meses. Quanto a gente tem que se preparar, quanto a gente tem que se dedicar, quanto amor nós temos que manifestar. Você vai receber o, o resultado do que você fizer. O que você faz nessa vida vai te ajudar na próxima vida. Ou mesmo nessa vida você conseguir, pode receber poder do Guru dos Vaishnavas e alcançar o sucesso espiritual. Tudo depende da sua submissão, do seu amor pelo Guru, pelos Vaishnavas. Eu não estou desencorajando você, que nessa vida você não vai conseguir. Não é isso. Ao contrário, eu vou dizer, nessa vida você tem que conseguir. Se você quer esse tesouro espiritual, se você não conseguir sucesso nessa vida, você é o topo número um. Todos os segredos do Bajana você tem que alcançar nessa vida. É um arranjo do Senhor Supremo. Por que não nessa vida, se Ele está lhe dando essa oportunidade? Então, Dhruva Maharaj, ele vai no lugar que é uma colina, não é uma montanha. É uma colina. E tem uma escadaria ali, você sobe ela e lá você vê que tem um templo. E tem uma deidade de Druva na frente do Senhor Supremo orando. E Narayana está manifestado ali com todos os quatro braços. E você vê... bhajan então, a água é muito boa lá. Eu já fui lá. Fiquei em lugar muito solitário. E ali fora do templo tem uma, uma varanda que dá para ver matura inteira, porque é alto ali. E eu fiquei ali cantando os santos nomes. E lá, você não vai esperar comer prachada. os ali, eles dão prachada a uma da tarde, então às vezes a gente não pode esperar. Eu gostaria de discutir algo sobre esse Druva Tila. porque Druva ele vai alcançar um poder místico, e aquele lugar é um lugar de um sida. ele recebe o senhor ali, ele encontra o senhor Bhagavan, Bhagavan Krishna ali, é um lugar de poder espiritual no Shastra in está escrito madhuban, que in, ali em Madhuban, in madhuban is there, o Senhor está sempre is, ali. Jantro, está escrito. Banam Madhuvanam, Jatru Sani Hari. Banam Madhuvanam. É isso, Banam Madhubanam. É muito importante. E devido ao Dhru Maharaj's papashan, Bhagavan ama isso muito. Porque é um small filho. O Senhor Supremo gosta muito desse lugar, porque ali um menino de cinco anos alcançou a perfeição espiritual. Então, o Senhor Supremo tem muito carinho por esse lugar, assim como ele tem carinho por Dhruva. Está escrito que sempre, a qualquer momento, o Senhor Supremo está lá, em Madhuvan. Que existe uma forma do Senhor sempre presente ali. Se você se concentrar e orar para o Senhor, o Senhor vai lhe escutar, Ele está ali. Hari está sempre ali. Você acredita ou não, esse é um problema é seu. Mas essa é a situação de Dhruva Maharaj. O pai de Dhruva tinha apego pela segunda esposa. Ele tinha duas esposas. Mas ele tinha um apego especial pela segunda esposa. Ele vai colocar a primeira esposa Num castelo longe Meio que quase na, na floresta Ficava fora do centro da cidade Elas se chamavam Suniti e Suruti Lembre-se desses dois nomes Das rainhas Suniti e Suruti Então um marido Um rei Só porque um marido tenha duas esposas ele deveria ser igual às então, duas, as duas. As caso contrário as duas iam sentir, uma delas ia é sentir dor. Você tem que saber é se a, uh, sabe, saber de, né? se equilibrar numa situação como uh, essa. Você, você tem que cuidar tem de, de, das duas esposas. Ele não poderia negligenciar a primeira esposa. Ele arranjou que ela ficasse isolada, que ela fique fora da capital. Enquanto você fica com a segunda esposa num palácio real, num palácio extremamente opulento? O que, que ela fez de errado? A primeira esposa? Onde estão seus direitos? Mas o rei não era um rei comum. Ele era um bom rei, porém ele agia dessa maneira. Como rei ele não era ruim, ele é, o, o nome dele era Utampada, Utampada, Utampada, mas ele comete esse grave erro, mas a primeira esposa, de maneira muito inteligente, ela não vai reclamar. Vocês precisam entender o background dessa história. Então às vezes ela pensa, talvez isso aconteceu de acordo com o meu karma precedente. Suruchi pensa, talvez seja de acordo com o meu karma, por que, que o rei está me rejeitando? Ela era muito bela, muito doce, muito piedosa. Ela, era, ela tinha conhecimento sobre Deus, ela era uma Vaishnavi. E o rei coloca ela para um palácio longe. Por quê? Ele coloca ela fora do palácio, num, numa, num jardim com Druva, num parque com Druva. Porque a segunda esposa, ela era a madrinha, a madrasta. Ela não permite que Druva Maharaj venha e se sente no colo do pai. Que pessoa cruel, não? Mas é meu pai Eu tenho o direito de sentar ali Não, saia daí Ela disse Ele era um menininho de 5 anos Ela responde para ele Para subir no colo do rei Você tem que nascer na minha própria barriga Ela responde para ele Ou seja, ela diz para ele Primeiro você tem que morrer e nascer de novo na minha barriga e ele fica chocado, ele tem cinco anos e fala, por que, que minha mãe está falando desse jeito? Ela diz, o seu corpo não, não, é, não está digno. Se você quiser sentar no colo do seu pai, você tem que tomar nascimento do meu corpo. E Durva começa a chorar. E o rei ouviu isso. Ele era um rei justo, mas ele, ele não reclama com ela. Como ele é tão hipnotizado por ela... Ele fica quieto, porque ele sente muita atração pela segunda esposa. O Maharaj sai chorando dali, ele é um Kshatriya, os Kshatriyas não se suportam injustiça, ele sai chorando e vai até o palácio da mãe dele fala, o que aconteceu? A mãe fala para ele, meu pai me falou, ele deixou eu cair, sair do colo dele, eles disseram que eu não tenho direito de sentar no colo do meu pai. Para onde eu vou, então? Ele, ele diz. Ela fala: Não se preocupe, meu filho. Talvez nosso karma não seja bom, talvez nossas atividades precedentes não sejam boas. Ela diz: Talvez eu não seja sábia, talvez eu não seja bela, talvez meu karma seja ruim. E ela põe o filho no colo e diz, meu filho, não tente achar defeitos em ninguém. Não tente dizer, ele é responsável, ele é responsável, não fale assim. É o nosso karma. Talvez meu karma seja ruim, não se preocupe. Se você puder falar com aquele que tem pés de, pé de lótus, quem tem pés de lótus? O Senhor, o Senhor Supremo você chamá-lo, ele vai resolver todos os seus problemas. Como que eu chamo ele? Você tem que ir num lugar solitário. Porque onde ele fica? Ele fica num lugar muito isolado, então você tem que chamá-lo. E esse menino ouve isso, falar: fala, ah meu Deus. E ele levanta antes que a mãe acorde, sai do quarto no meio da noite e sai andando na direção da floresta. A mãe falou para ele que ele iria num lugar solitário. Ele foi. E a mãe acorda e fala: Cadê meu filho? O que, que ele fez? Ele se matou? O que, que ele fez? Ela fica preocupada. E as notícias chegam. Chega até o rei. E o Tama fala: Dhruva se foi? Dhruva desapareceu. Oh, meu Deus, ele fala. Eu sou, um pai, eu sou um péssimo pai. Como que eu fiz isso? Meu filho me abandonou. Talvez ele tenha se matado. Meu Deus. E o rei começa a chorar também. Meu Deus, que erro que, erro que eu fiz. Eu não devia ter feito isso. E o rei decide ficar em jejum. Ele para de comer e beber. E Narada Maharaj. Né? Ele vem. Ele não tem passaporte. Ah, ele, vai, ele viaja com a velocidade da mente. Ele está sempre cantando os nomes de Narayana. Narada, você veio? Sim. E por que, que você chora? Ah, oh rei, por que, que você chora? Pergunta Narada. Pergunta Narada Muni. Eu não sei onde meu filho foi parar. Meu filho sumiu. Não sei onde ele está, por isso eu estou chorando. Narada Na fala, não chore, seu filho está bem. Onde ele está? Não, não se perturbe. Ele está no lugar sal, ele está a Seu filho está protegido. É só isso eu posso dizer. No momento certo, você vai saber onde ele está. Agora eu não posso dizer. Senão o pai iria interromper a, a, a oração do menino, o menino tinha que fazer bhajana. Então Narada vai testar o menino, ele encontra o menino na floresta, Ah, oh, você é um menino de 5 anos, por que você fica bravo com seu pai, com sua mãe, se eles insultam você, você é um menino, você não tem que se manifestar tanto ego. Não, eu não vou voltar lá, ah, você é um menino, quem vai te dar leite e água? Eu não vou voltar, eu não vou voltar, ele diz. O que, que você vai fazer? Eu quero encontrar o Senhor Supremo Hein? Você quer encontrar o Senhor Supremo? Responde Narada Tem munis irishes que fazem uh, Milhares de anos de, de, de bhajana, Cantam os santos nomes E não sabem onde ele está Nunca encontraram com ele Como que você vai ficar aqui fazendo isso? Tá cheio de fazenda, cantando os santos nomes Está cheio de cobra aqui? Tem tigre aqui? Eu não vou voltar, ele responde. E ele começa a fazer vajana. E o senhor começa a, se, a perceber. Ele fala, Narada, vai lá. Tem um menino lá, o filho de Utanapada. Ele não sabe nem como me adorar. Vai lá, ajuda ele, diz Narayan. E Narada vai ensinar para ele. Pois quando ele vê que esse menino está determinado, que ele tinha uma estamina firme, forte, fixa. Ele estava resoluto. Ninguém podia mudar seu coração. Então o Senhor dá a instrução de Diksha para ele. Narada vai lá e fala: Dhruva, quer fazer bhajana? Sim, eu quero encontrar com o Senhor Supremo. Então vai, toma banho no Yamuna e volta aqui. Vou te dar um mantra o mantra, como é que você vai alcançar o Senhor Supremo, não é assim? Na Arada da Instrução, o menino toma banho no Yamuna. Nós estávamos em Satya Yuga. Tinha um braço do Yamuda ali, mas hoje em dia esse braço não existe mais. Os rios mudam de forma. Hoje em dia, ali não, tinha, não passa mais o rio. Então, ele toma banho e volta. Está escrito assim no Bhagavatam. Quer dizer que o rio era perto, não? Então Narada dá um mantra para ele. Você vai cantar esse mantra, fechar as mãos. Dessa maneira você vai encontrar o Senhor Supremo. Então o Narada vai falar, você vai cantar os santos nomes, então vai embora E ele fala, Gurudeva, espera, espera, já te dei mantra. Você não falou para mim, porém, como que o Senhor se parece? Como é o Senhor? Como é que eu vou me concentrar? a aparência do Senhor para o Supremo, Narada diz, de fecha os olhos. E ele dá poder ao menino. Ele tem quatro braços, olhos de lótus, uma coroa, ele é da cor de uma nuvem, ele, o peito dele brilha, ele está cheio de joias transcendentais, ele tem um, uma roupa que parece fogo derretido, ouro derretido. Narada faz um retrato filosófico do Senhor Supremo no coração desse menino. Não, não é exatamente filosófico, porque ele descreve literalmente o Senhor. Dhruva Maharaj fecha os olhos e começa a imaginar o Senhor Supremo. E começa a fazer o bhajana. Como ele está fazendo o bhajana? Se eu explicar, você enlouqueceria. Ele faz um bhajana extremamente rigoroso. Chega uma hora que ele para de respirar, eu vou explicar isso amanhã, hoje nós temos que uh, encerrar, tente se lembrar disso. Tomorrow I can speak the plus How Dhruva Maharaj wanted to do Vajra. Very exciting. <laughs> Finally going to stop taking air.